tudo bem com vocês bom no vídeo de hoje como vocês viram aí no título eu vou morar sozinha" Sim gente, tipo isso, eu vou morar sozinha por 24 horas Então gente, eu vou explicar pra vocês como vai ser tudo direito Aqui na minha casa tem a minha casa, a casa minha e dos meus pais né Mais na frente, lá na frente, no quintal, a gente tem a loja do meu pai E do lado tem outra casinha, que é a casa da minha avó Que é tipo assim, a minha avó de vez em quando vem aqui passar um tempo porque ela mora com a minha tia e com a gente agora Porque ela às vezes vem aqui passar um tempo Então a gente fez essa casinha pra ela, pra ela se sentir mais confortável e tal E eu vou mostrar pra vocês a casinha detalhadamente como é Então, gente, eu vou aproveitar essa casinha pra fazer esse vídeo de morando sozinha por 24 horas E vão ter regras, gente vão, Vou fazer várias coisas super legais, eu vou contar pra vocês Então é isso, gente, vamos lá A primeira regra vai ser eu não vou poder ter nenhum contato com os meus pais durante 24 horas Eu vou poder mandar mensagem, ligar e tal Vai ser muito legal até porque o Riverdale lançou hoje Eu também, gente, pra mim o Riverdale ia lançar dia 9 de outubro, sexta-feira, às 9h40 da noite Aí tá, eu tava me preparando e tal, espero 9h40 já tá pronta pra assistir Aí eu vi, já lançou, gente. O primeiro passo vai ser eu trocar de roupa. Eu vou trocar a blusa, vou colocar uma blusa de Riverdale pra combinar, Né, gente? A gente vai fazer uma transição bem top isso aqui, olha. Bora lá pros próximos passos, que a gente, a blusinha é essa. Pop Chocolate. Tá sujo aqui de. Delineado, mas ele é de que Gente, a primeira coisa que, a gente, que eu vou pegar vai ser a chave Prendedor de cabeça, Escova a Xuxinha que já tá no meu braço E olha, a barraca tá aqui até agora, aqui na varanda Pra quem viu o vídeo da barraca sabe Gente, agora eu vou separar as roupas que eu vou levar, né? Então, eu vou ver tudo que eu vou levar E aí eu vou levar tudo E aí quando eu chegar lá eu vou mostrar tudo que eu levei pra vocês e tal eu já mostro geral, assim, tudo, entendeu? Então é isso, gente. Quando chega lá e eu le consigo levar tudo, eu vou mostrar pra vocês. Então, gente, já peguei tudo. Tudo, tudo, tudo, tudo. É, eu já fechei a porta ali, já vou fazer um tour aqui. Gente, já vou logo avisando que, tipo, não é uma casa, uma casa. É, tipo, meio que um quartinho, sabe? Só pra a minha avó ficar mais à vontade, só pra ela ficar aqui em casa, ter uma casinha mais dela e tal, então eu já vou fazer o tour pra vocês, vou mostrar tudo que eu trouxe detalhadamente E é isso gente, vamos lá Agora eu vou arrumar aqui a cama com as coisas que eu trouxe Com algumas coisinhas que eu trouxe, eu vou arrumar a cama Então, gente, eu já arrumei a cama e daqui a pouco eu vou arrumar tudo aqui, né? Não tudo, sabe? Só pra dar uma ajeitadinha pra, pra poder ficar melhor, né? E agora eu vou mostrar tudo o que eu trouxe pra vocês, gente. Cada uma das coisas. Não vou falar na ordem que eu trouxe, tá? Porque não é muito difícil. O Todd, gente, assim, o Todd, o Todd vai ficar aqui comigo. Então, é isso, gente. Eu vou deixar aí um videozinho dele aqui. Que bonitinho. Dormindo já, ó. Então, gente, próxima coisa que eu trouxe foi o notebook. E aqui, olha, o notebook. Tá tudo embolado, mas depois eu vou mostrar tudo arrumadinho. Eu vou parar de falar no microfone, tá? Porque eu vou ter que ficar saindo para pegar as coisas toda hora. Então, vai ser... Meio complicada ficar com o microfone aqui Então eu vou tirar o microfone Trouxe o meu fone, meu carregador Trouxe uma garrafa de água gelada Tá tudo cheio aqui, né? Porque eu posso precisar de muita água Porque eu bebo bastante água, gente Aproveitando pra falar, bebam um água, tá, gente? Água é super importante pra você não ficar no x e não morrer Então bebam um água, gente, que é super importante Trouxe Nescau Gente, eu falo Nescau, mas eu sei que é tói, sabe? Porque eu bebo tanto Nescau que já é mania porque eu prefiro deixar o que é Todd. Mas, tipo, já é mania mesmo. Leite. Trouxe também, gente, gelatina, biscoito e miojo. Que o miojo eu vou usar pra almoçar amanhã, gente. Mais biscoito e mais biscoito. Gente, aqui já tem panela pra fazer o miojo. É, então, gente, eu acho que vai chover, eu só acho só, mas tudo bem. Já tem panela pra poder fazer o miojo e o ovo que eu vou mostrar pra vocês, então não precisei trazer panela. Então, eu trouxe um prato, um garfo, dois pães, que é pra mim jantar amanhã, gente, porque como eu vim pra cá já de noite, eu vou ter que jantar aqui amanhã. Trouxe uma maçã, um copo e dois ovos. Aqui. <risos> trouxe esse coração que eu uso lá no meu cenário, lá no meu quarto E eu vou colocar aqui na cama pra poder ficar bem bonitinho enquanto eu assisto os Verdeiros gente Trouxe algumas roupas, roupas de casa mesmo, né, gente Trouxe pisca-pisca, gente, sim, gente Porque eu não sou boba nem nada, trouxe pisca-pisca Os meus pisca-piscas coloridos estão lá no meu quarto, então eu trouxe branco mesmo que é só pra dar um pulinho assim e tá? tal. Trouxe meu ventilador que tá ali, gente. Agora só falta eu arrumar tudo, fazer o um tour pra vocês. Então fiquem aí com o tour da mini casinha, né? Aonde eu vou morar por 24 horas. Esqueci de falar, mas eu trouxe a água, a ração dele e o tripé, né? Pra eu poder gravar com a luz. Então, gente, já arrumei tudo. Tá tudo pronto. E eu vou fazer o tour para vocês Você entra, tem isso daqui Então vamos começar E o banheiro é ali Deixa eu mostrar a cama primeiro Antes que o pisca-pisca pare de piscar assim Então, gente, a cama ficou desse jeito Olha isso, gente Tem dois pisca-piscas aqui Eu achei que esse pisca-pisca era branco Mas não, ele é colorido É a primeira vez que eu vejo ele assim, gente Ele é muito lindo, sério Eu amei demais Aí eu deixei só um pisca-pisca mesmo, pra quando eu for dormir é mais fácil... Dormir eu não sei se eu vou, né? <risos> eu acho que eu vou passar a noite inteira vendo o verdeio Mas eu preferi deixar assim mesmo, que é mais fácil. Então, gente, eu já já vou mostrar pra vocês com a luz apagada, tá? Relaxa. Então, a cama ficou assim, incrível. Até aqui tem esse mural aqui da minha avó, com as fotinhos dela, olha, gente, que linda. Aqui tem a TV, que tá Pretty Little Liars Que eu tô vendo enquanto eu não começo o Riverdale, né? Porque eu quero começar no estilo, né, gente? Deitada ali, comendo gelatina e tal Inclusive, gente, eu vou postar o vídeo lá no like E provavelmente vou postar no TikTok também Desse dia aqui, então se vocês quiserem ver vai aqui, Quando acabar esse vídeo, vai na descrição aqui do vídeo Que vai estar as minhas redes sociais todas aí e Aqui tem a cama do Todd Aqui tem o um ventilador Aqui tem esse coração que a cola de trás já tá saindo, aí não deu pra colar ali. E eu tô com preguiça de colocar mais fita adesiva atrás pra colocar ali, mas enfim, whatever. Aqui tem... Eu coloquei o computador nessa mesinha aqui, ok? Caso eu queira mexer... Caso eu queira jogar enquanto eu assisto sério, eu posso jogar enquanto eu assisto sério aqui, né, gente? Uma maravilha. Eu esqueci de avisar, mas eu cheguei aqui 9h50, então eu vou sair daqui só amanhã 9h50. E quando o Todd quiser ir lá fora para poder fazer as necessidades dele, eu vou abrir para ele. Ele vai, faz e tal, e volta. A geladeira, que eu não vou usar ela. Ela tá até desligada. É, aqui tem o um fogão que eu coloquei algumas coisas em cima. Porque eu tirei da mesinha que tava ali e coloquei aqui em cima para me colocar o tipo, notebook ali. Aqui tem a mesa, né? Que é meio que a cozinha. Aí aqui tem mais as coisas da minha avó. Aqui tem as minhas, que eu trouxe. Aqui tem os armários... Aí, voltando aqui, gente, pra entrada Tem o um banheiro Tem o um banheiro, um banheiro normal Comum, então, gente, foi assim que ficou Agora eu só vou deitar Comer e começar meu ver o gente e, é claro, né, a gente vai ver Com a luz apagada e tá, tal, pra dar Mais um clima Gente, olha que coisa mais linda Que ficou Assisti Oi, verdade, ó. Quarta temporada, tudo pra mim, gente. Então, vamos lá, galera. Ai, que tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. Então, gente, eu já tô um tempo ali deitada. Já são 1h23 da manhã, Não sei se dá pra ver aí, ó. Eu tô ali um tempão assistindo a série. E agora eu vou assistir a série. Jogando Valorante Enquanto eu jogo Valorante Então, gente, eu postei é, Um vídeo aqui no canal do jogando Valorante Se você quiser ver depois de assistir esse daqui O vídeo de eu jogando Valorante Vai estar aqui nos cards, tá, gente? É um vídeo bem legal E é isso que eu vou fazer agora eu Vou jogar Valorante enquanto eu assisto Riverdale Hoje eu já tô no episódio 4 Da né, quarta temporada, claro E é isso, gente O Brito tá dormindo até agora Botei o ventilador ali, porque eu peguei a cadeira pra me jogar. Oi, gente. Bom, já são 6h20 da manhã, gente. Eu tô passada. Passou muito rápido, gente. Eu tô aqui jogando ainda. Tô vendo aqui em cima. Toddy, olha, gente. Tá ali, ó, dormindo. Nem pediu pra ir no banheiro. Eu não dormi, gente. Olha aqui, gente. Amanheceu do nada, que eu nem tinha percebido. Quando eu olhei... Já tinha amanhecido, gente. Mas então, gente, minha mão deu como se fosse um choque, assim, duas vezes já. que eu tô muito tempo jogando, gente. Eu já tô no capítulo 11. Episódio 11. Então, gente, agora eu parei de jogar um pouco, porque eu já cansei. Porque eu tô a hora jogando. Então eu vim descansar um pouco. Aí eu tô aqui deitada. A pa... Com a blusa de uri verde ainda. Já são sete e pouca da manhã. E eu já tô no... No 12º episódio Nem sei se dá pra ver aí Que olha, eu fiz meu café da manhã São 2h23 da tarde já Finalmente eu terminei de ver tudo Gente, nossa Essa foi a primeira série que eu maratonei Assim, de ver direto De não parar nem por um instante Tô morrendo de sono A próxima coisa que eu vou fazer É agora eu acho que eu vou almoçar, né Fazer o um miojinho ele derramou uma lata de tinta, gente. Me hoje cozinhando e hoje pronto. Como eu acabei o everdade agora, vou assistir anime darle. Então, gente, tô aqui gravando com o filtro do Instagram. Porque eu tô toda desarrumada. Minha mãe acabou de vir pra cá, a gente tava assistindo série aqui outra série. Nenhuma dessas que eu falei É a maldição da residência Billy Will Alguma coisa assim Vou deixar aí na tela pra vocês verem Agora já deu 24 horas A gente conseguir ficar 24 horas Assistindo o Riverdale Morando sozinha E sem dormir, gente Foi muito legal Eu espero muito que vocês tenham gostado, gente Dessa aventura de morando sozinha Por 24 horas Eu peço que, por favor, deixem um like nesse vídeo compartilhem pra todo mundo aí que você conhece porque esse vídeo deu muito trabalho Eu fiquei aqui 24 horas Acordada Um beijo e tchau